A situação no Brasil, em termos de candidato, não tem favorecido muito. Mas naquela altura, se calhar, votava no Bolsonaro. Naquela altura, porque não, não há grande opção. Então, votava no Bolsonaro na, em 2018. O Lula pode ser o que for, pode ter roubado, pode ser o que for, mas eu votava no Lula. Entre votar num ladrão e votar num psicopata, eu prefiro ladrão... <risos> Eu prefiro o ladrão, o, o Bolsonaro, que é um, é um psicopata, ele é uma pessoa que, epa, eu tenho medo. Os melhores anos que as pessoas tiveram no Brasil foi na altura do Lula. Nós aqui em Portugal, os brasileiros aqui em Portugal, tivemos alguma coisa, tivemos alguns direitos, foi com o Lula em Portugal, com os acordos entre Brasil e Portugal, foi no governo do Lula. Portanto, é assim, eu hoje, entre Bolsonaro Lula, Lula com certeza. Eu nunca, nunca votei no, no Brasil, nunca votei PT, nunca fui PT. Quando Lula ganhou as eleições, ah, eu não votei, mas, entretanto, me surpreendeu, fez um bom trabalho. Pode ter roubado, quem é que entra lá que não rouba? Nenhum deles pode ter roubado sim senhora, mas eu acho que foi os melhores anos nos últimos tempos do Brasil. Hum, vamos dizer que eu sou conservadora Então já sabe a resposta eu votaria no bolsonaro. Oh, o bolsonaro ele é aquele homem que ele luta pelos direitos da família, é aquele homem patriota e isso me cativa e eu vejo que ele fez um bom trabalho, não teve como fazer mais por causa da pandemia né Ele já pegou o país, numa... com muitas dívidas né então eu acho que ele não teve tempo ainda para fazer muita coisa eu creio que ele vai fazer agora nesse segundo mandato se assim ele foi eleito e eu espero que seja não é o melhor presidente em termos assim porque o bolsonaro às vezes ele fala o que ele pensa mas é o jeito dele é o jeito dele de ser e eu respeito não é a melhor opção né mas em vista do que está aí ele para mim é a melhor opção o lula eu não vejo com bons olhos eu vejo o Lula como um... Foi um bom presidente, foi, mas depois houve muito muito desvio de dinheiro, muita muita coisa errada no governo do Lula, muito desmatamento, muita coisa errada, por mais que tenha sido inocentado e tudo, mas eu não vejo isso com bons olhos. Olha, na primeira eleição eu gostaria de ter votado no Bolsonaro, já que somos uma família muito conservadora, com valores mais antigos um pouco. E agora? Também gostaria de ter votado nele, mas não pude. Na minha opinião, ele fez um grande trabalho com um pouco que ele tinha, já que o país estava bem frustrado financeiramente e o país estava com várias dificuldades. Ele conseguiu estabilizar o país, então acredito que ele seja um bom presidente. E eu não pensei duas vezes agora em votar em Lula, porque o Brasil piorou bastante nos últimos quatro anos, uma situação catastrófica realmente para a história do Brasil. A pobreza, a miséria se propagou de uma forma nunca antes vista na história do Brasil. A violência, a desigualdade social. A gente vê um governo que é, tem toda a característica de um fascismo. Por tudo isso, na verdade, Lula, sem dúvidas, é a melhor opção hoje para o Brasil, porque é um candidato que tem uma história no, como presidente, é um candidato que respeita todas as instituições democráticas. Ao consumir a, a, a mídia, você acaba sendo impactado e você se envergonha a cada momento que você vê declarações homofóbicas, declarações contra a ciência, declarações contra os povos originários do Brasil. Então, é uma, é uma, é uma leva de fatores que me levam a ter vergonha do atual governo.